Olá, pessoas! Hoje falaremos sobre o que não fazer com Docker. Meu nome é Rafael Gomes e eu trabalho na Totworks. Primeiro, eu quero deixar claro que essas são as minhas opiniões. Esse vídeo reflete a minha opinião. Tá? Ela pode ser um pouco rude, direta né? ou incisiva demais, mas a ideia, de, de fato, inclusive é iniciar o debate. Caso você não concorde, comenta aqui tá? e podemos bater um papo melhor sobre isso. Tá? Vamos lá. Primeiro, o docker não é uma máquina mais enxuta o docker sequer é uma máquina um container execução não é uma máquina né então não pense que você está trabalhando aqui com a máquina né não trate como máquina que ele entrega apenas um processo tá? talvez eu acho que tem alguma música sobre isso tá então esse assunto né eu acho que vale a pena você dar uma lida no Trail factor o link aparece aqui do lado tá Lembre-se que ainda é um serviço, e por ser um serviço, é, você tem que tratar ele como um processo e não como uma máquina. Segundo, Docker não é o quarto da bagunça. Não encare o Docker como aquela caixa que você pode enfiar aplicações legadas. Tá? Tente adaptar a sua aplicação para usufruir das funcionalidades que o Docker lhe proporciona. Né? Adapte sua aplicação. De novo, leia o Chell Factory, ele vai aparecer aqui do lado de novo. Leia esse link, É muito importante. O docker não deve ser longa-vida. A ideia é que um container seja trabalhado como um processo. E assim como um processo, a ideia é que ele possa ser desligado, removido e ou substituído por outro igualzinho a qualquer momento, sem que isso afete o, o, o seu ambiente. Tá? Lembra que um processo morre, entra outro igualzinho no lugar e recebe um outro ID? Então, o container é a mesma coisa. Tá? Então, lembre-se de guardar seus dados em lugares diferentes. É, Seguros para você obter novamente depois. Não utilize ou crie imagens grandes. Muito cuidado na hora de instalar coisas dentro do, das imagens. Verifique se nada pode ser removido ao final de cada build. Até, tipo, quando você acabou de fazer o build da sua imagem, você pode tirar o GCC, PIP, pacote de fontes usado para a compilação. Lembre-se, a ideia da imagem é ser pequena. Imagens grandes apontam o uso incorreto do modelo de containers. Tá? Fique atento não armazene nada dentro dos containers. Os dados devem ser armazenados em volumes. Use o comando docker volume. O comando vai aparecer aqui do lado. Evite mapear também evite mapear volumes, é, pastas do seu host em volumes do Docker, tá? Não faça isso, não é portável, não funciona bem para ambiente de produção. Tá? Caso você precise pegar essa imagem e colocar em outro host Você vai precisar copiar essa pasta lá no destino tá? Evite isso Tem um link que vai aparecer aqui do lado Que é um link que eu escrevi sobre armazenamento Caso você não conheça o armazenamento de Docker Dá uma olhada nesse link, foi muito legal ele Por último, mais ou menos importante Não deixe de atualizar suas imagens Por mais que o Docker tenha isolamento Como qualquer outro processo, ele precisa ser atualizado depois ele pode ser explorado e todos os dados que ele acessa podem ser comprometidos tá então não se esqueça de atualizar as suas imagens com docker pool tá para você não sofrer problemas no futuro então pessoal esse era o vídeo meu nome é Rafael Gomes caso você queira entrar em contato comigo manda um e-mail para aí tá obrigado até o próximo vídeo